Foram dois anos de atividades à distância, e a expectativa pelo retorno das aulas nos campos da UFSM era grande. Mas retomar a rotina presencial após todo esse tempo não foi fácil para ninguém. O TV Campus Entrevista de hoje fala sobre o fim do semestre letivo e faz um balanço sobre a importância da presencialidade para a saúde mental dos estudantes. Eu sou Luiz Gustavo Santos, estudante de Jornalismo da UFSM. Me acompanha na técnica de áudio o colega Matias Streck. E hoje recebemos a psicóloga do Setor de Atenção Integral ao Estudante, Luciane Pozobon. Olá Luciane, seja muito bem-vinda ao TV Campus Entrevista. Tudo bom, Luiz? Uh, Luciane, uh, nós tivemos dois anos de atividades remotas durante uma pandemia que atingiu todo mundo. Uh, e o SAT esteve acompanhando a situação dos estudantes durante todo esse tempo. Uh, agora, com a volta das aulas presenciais, qual a importância dessa retomada para a questão da saúde mental dos acadêmicos? Bom, Luiz, né, como tu mesmo colocaste, realmente, né? esses dois anos de, uh, de não presencialidade né, trouxe grandes... Uh, prejuízos na, na na questão da saúde mental dos estudantes, com a questão do isolamento, com a questão uh, né, da, da, da forma como eles tiveram que, como o aluno teve que aprender e não só o aluno, o professor também, né, teve que aprender a a dar conta dessa nova dessa nova realidade que se impôs, né, ninguém estava se esperando isso e agora nesse retorno, nesse prim segundo, primeiro semestre de 2022, uh, muito se muito, muito se ansiava por esse retorno, mas ele trouxe também muitas uh, a alegria do reencontro, mas ainda um reencontro com uh, questões uh, de distanciamento, né? ainda um ainda um reencontro uh, permeado pelo medo, pelas pelas angústias, né? De, de, dos dos familiares que ficaram também na em casa e também numa nova numa nova realidade de, de, de adaptação desse aluno, né? Porque o nosso o nosso aluno ele uh, aprendeu a estudar de um outro jeito, né? E quando ele retorna pro pro para presencialidade temos a gente encontra muitos alunos que não têm mais uh, a paciente é de ficar em sala de aula, né? não consegue mais uh, fazer provas sem, uh, sem, não que na, na, na não, no online tivesse a consulta, mas era uma segurança maior, né? a prova em grupo, a forma também como o professor cobrava era diferente. Né? Então, um dos grandes desafios dessa retomada foi essa da, da retomada da presencialidade, foi o estar em sala de aula o né, como o aluno e também o professor né esse que também ansiava por esse retorno uh, muitos não voltaram então também teve a questão desse Uh, ensino híbrido né que um pouco alguns professores eram presenciais outros eram online muitos muitos estudantes também ficaram confusos né ansiosos com essa com essa realidade uh, e a gente no setor sentiu muito isso assim né esse aluno uh, bastante sobrecarregado porque já não sabia mais uh, dar conta né dessas rotinas acadêmicas do, porque também muitos alunos uh, entraram na universidade uh, na pandemia, né? então eles não sabiam, eles não tinham nem essa vivência de campus, né? não sabiam o, o que, que uh, onde era o rua, onde era a casa de estudante, onde, onde eram seus próprios seus próprios centro de ensino, então é, um, é além de ser a volta da presencialidade foi o, a chegada na universidade, né? então foi um semestre bem bem atípico para gente Uh, Luciane, tu comentou né, que a questão que os alunos precisaram se adaptar, os professores precisaram se adaptar ao, ao ensino remoto, mas o, mas o SAT também precisou se adaptar ao, ao serviço remoto. né? Como é que foi que aconteceu isso na pandemia? Uh, eu, eu acredito que os, os atendimentos psicológicos tenham sido via vídeo chamada, mas outras oficinas, como é que foi essa questão para vocês? No início da pandemia, nós tivemos... Uh... Os, né, a gente reorganizou o serviço para atender alunos especialmente, né, prioritariamente alunos moradores da casa de estudante e alunos com benefício socioeconômico, né, porque a pró-reitoria é uma pró-reitoria eminentemente uh, para atender estes, esses estudantes, esse público então o site uh, focou os atendimentos para os moradores da, da casa, por também acreditar que era uma população uh, bastante uh, vulnerável no sentido assim de que muitos tiveram não tiveram condições de retornar para suas casas, né? Nós temos alunos que moram uh, em Roraima, Mato Grosso, né? Uh, lá no Maranhão, então muitos alunos ficaram uh, no campus, então a gente faz Fez, ofereceu esse acompanhamento online para eles na questão psicológica e na questão do, das oficinas no início nos primeiros dois semestres a gente ofereceu oficinas online né então a gente tinha oficina de dança contemporânea yoga uh, a gente fez algumas oficinas culturais também para eles uh, mas nos, já no Primeiro, de 2021, essa demanda das oficinas ela foi meio que se esvaziando, porque também a gente acredita que o aluno não estava mais afim, de uma, de, já estava de, né, de saco cheio, vamos dizer assim, das, das questões online. Né? mal ele mal conseguia ficar na, na frente do computador para dar conta das, das disciplinas. Então, a gente encerrou no ano de 2021 as oficinas, mantivemos o atendimento remoto, para os alunos prioritariamente moradores. Aí a gente atendia os que estavam dentro da casa do estudante e também os alunos que estavam em São Paulo, no Minas Gerais, fazendo essa questão desse acompanhamento. E agora, com a retomada das aulas, a gente retomou o atendimento presencial e as oficinas daí com toda, com toda a força, digamos assim. E, Luciane, para quem não não sabe como acessar o, os serviços do SAT, não só o atendimento psicológico, mas as oficinas, como você acabou de falar, uh, você pode explicar como essas pessoas podem acessá-los? Sim, uh, o SAT, então, né, o Serviço de Atenção Integral Estudante, ele atende prioritariamente os alunos da casa de estudante e os alunos com benefício uh, na, no atendimento psicológico. Né? No, na verdade, a gente não faz um, um atendimento psicoterápico, a gente faz um atendimento, psico, uh, um acolhimento para futuros encaminhamentos para o aluno, né? para construir, na verdade, a rede de atendimento para o aluno dentro da instituição. Nesse momento, essa rede ela é constituída, assim o estudante uh, procura um... Uh, de, preferencialmente as unidades de apoio pedagógico dos cursos, dos centros, né, que cada centro de ensino tem uma, uma unidade de apoio pedagógico e solicita o, o atendimento, né? Então eles a, a, a coordenação da UAP preenche um formulário e esse formulário daí a gente recebe e chama o aluno para esse acolhimento. Já as oficinas, elas são também, né, prioritariamente para os alunos moradores mas toda a comunidade uh, universitária é, também é convidada a participar e elas e, ela é feita, e elas são proporcionadas ao longo do semestre geralmente a gente tem oficinas com vagas limitadas então a cada início de semestre elas são ofertadas essas essas vagas uh, e algumas oficinas elas são como a gente chama assim elas são porta aberta né principalmente as oficinas que a gente desenvolve uh, na parte cultural, né, que são que é o projeto livro fora distante, que a cada 15, que a cada 15 dias a gente está no na, no hall do restaurante universitário trocando livros, né, então o aluno leva um livro e pode pegar, a gente tem uma biblioteca até bem, até aceitamos doações, né, para quem tem interesse pode entrar em contato com a gente para fazer algumas doações uh, e o aluno então pode fazer esse, essa troca de, de livros Uh, além das oficinas, essa né, que é aberta, há Contos e Fuxicos, que é uma oficina também de literatura, arte, confecção de, de alguns materiais, onde os alunos podem ficar ali né, na, em roda da mesa do restaurante, uh, trocando ideias. Geralmente eles pegam uma, um, um. Como é que eu vou dizer? Um tema, né, alguma. alguma referência para fazer, para desenvolver e para ler alguma questão, né? É sempre relacionada a um a um fato curio, né? Alguma uh, curiosidade do momento e que o que, que também é instigada pelos pelos alunos, é eles que fazem essa essas escolhas. Um, por que, que a gente aposta bastante nas oficinas, né? Porque a gente acredita que é que elas são um espaço para além da vida acadêmica é né, um espaço onde o estudante pode ter uh, um, um olhar diferente, né, e, e ele pode vivenciar o campus e vivenciar a universidade não só na questão do conteúdo, né, investindo na sua qualidade de vida, na sua na sua e uh, em consequência na sua saúde mental, né. Uh, eu imagino que as demandas do SAT durante o tempo de distanciamento na universidade e agora, com a retomada, são diferentes, certo? Você poderia traçar um panorama sobre as mudanças no perfil dos estudantes que vocês atenderam e nas questões apontadas por eles no período de atividades remotas e agora, durante a volta da presencialidade? As demandas elas são as mesmas. né? Elas só estão mais aumentadas, né, mais acentuadas uh, em relação, mais maximizadas, dá para dizer assim, né? nós sempre tivemos alunos uh, bastante ansiosos, bastante sobrecarregados e agora o aluno vem uh, com esse peso maior, né? Então assim, ele vem mais, não gosto muito dessa palavra, mas vou dizer assim, ele vem mais adoecido mais sofrido, né? porque também a pandemia, além uh, do isolamento né? da, dessa realidade uh, de um atendimento online, né? um atend um, uh, das aulas online, também trouxe a questão socioeconômica, né? o agravamento, algumas famílias ficaram né, desempregadas, a né, questão da crise, algumas... Uh, famílias tiveram perdas, né? Questão do luto. Então, o aluno tem, a gente tem recebido alguns alunos que tiveram perdas familiares. Então, também tem que, traba tem que trabalhar com esse luto e esse sofrimento. Né? fora todo uh, o luto, né? Quando a gente fala em luto, o luto de uma realidade que não se confirmou, né? Porque o aluno que quando entra na universidade ele quer vivenciar o campus, né? Ele quer estar tá dentro da universidade, quer uh, assistir às aulas, né? Então também tem que trabalhar com essa perda, né? Com esse luto de uma realidade que não teve durante dois anos, né? Então uh, a gente tem as mesmas demandas, mas uh, agora elas são acentuadas por toda essa realidade. Uh, nós já estamos há, há três anos convivendo com a Covid-19, e nesse tempo quase todo mundo já passou por perdas e traumas irreparáveis. Né? Uh, você percebe que finalmente a saúde mental está entre, a está entre uma das preocupações das pessoas, ou ainda a gente tem alguns tabus a superar? tabus acho que ainda tem né porque acho que nós temos ainda muita muito peso né do, do das pessoas com problemas né de saúde mental por né taxado tá de louco de, de às vezes sem vergonha às vezes né não o aluno não quer nada com nada sim isso ainda a gente a gente encontra mas a, a, acho que a pandemia trouxe com mais força esse olhar para a saúde mental, justamente porque é algo que uh, sempre foi carente de políticas públicas, né, nós nunca, nós nunca tivemos um olhar uh, atento para as questões de saúde mental, né? e a pandemia mostra, né, e, e vem mostrando, acho que ainda se tem poucos estudos na área uh, para esse período que não dá para dizer pós-pandêmico porque a, né, a pandemia não acabou mas para para os efeitos e deste desse isolamento e desses três anos que a gente uh, que agora vem voltando né a, a normalidade que também é algo questionável mas uh, o quanto essa questão da saúde mental é, vai se tornar, né? A própria Organização Mundial da Saúde tem trazido isso, né? Uh, que vai se, troza, se tornar uma pandemia de saúde, de doenças mentais, né? Então a universidade, eu acredito que tenha um papel importante nesse momento também para estar tá fomentando essas, esses novos olhares sobre a saúde mental, né? E a gente tem tentado, também justamente com as oficinas, com com a própria nos atendimentos, fazer esse, esse enfrentamento. Justamente nesse ponto das oficinas, uh, como tu disse, né, na SAT, vocês oferecem outras atividades para além desse acolhimento psicológico, né, como, por exemplo, as oficinas de teatro e corrida, que inclusive eu já participei também. Uh, como atividades complementares como essas, né, você já falou um pouco sobre isso, podem ajudar o estudante a manter a saúde mental e o bem-estar durante a graduação? É, a gente acredita né, que, né, e não só a gente, mas né, tem estudos né, em relação a toda essa questão uh, do quanto a, a integração, a, essas oficinas que se propõe, além de né, fazer o movimento, né, propor uh, atividades físicas, enfim, uh, propõe também essa integração e essa complementação, com os né, entre os alunos, entre os diferentes uh, pares, né? então a gente tem essa, essa preocupação uh, e elas oferecem, além né, de toda a questão do benefício da atividade física, esses espaços de integração, de convívio, né? muitos al muitos alunos relatam que teve a experiência né uh, o quanto também é importante para eles terem esses espaços porque muitas vezes durante o curso durante a própria graduação não se tem neto né? fica tão envolvido nas disciplinas nos trabalhos do curso neto né? acaba muitas vezes nem conseguindo conhecer o teu colega nem con ou, ou conhecendo só a tua turma teus colegas né e nesses espaços de que a gente tem propõe eles também eles servem principalmente para isso para essa integração e para uh, fomentar esse esse desenvolvimento para além né da questão acadêmica e isso consequentemente vai influenciar na saúde mental né na, na forma como o indivíduo também se percebe como ele faz como ele lida com as suas relações extra, extra-acadêmicas, extra extra-sala de aula, né, e um, a gente acredita que é um espaço bastante potente para isso. Se voltar com as atividades presenciais, uh, foi importante uh, ter um descanso agora no final do semestre, também é, né, certo? Até porque nós todos estamos num ritmo de trabalho de casa, né? Algo bem diferente da vida acadêmica presencial aqui na UFSM, de RU, sala de aula, transporte urbano. Porque é importante descansar nesse fim de semestre. É, não é só importante quanto é fundamental, né, eu sempre digo assim, bom, a gente precisa ter essa parada, né, muitos alunos, uh, muito, né, muitos estudantes não conseguem porque mantém as bolsas, não mantém, uh, né, as atividades de laboratório, mas mesmo nesse período, né, que os, as férias de inverno, né, são mais curtas, uh, existe a redução da, das atividades acadêmicas em si, né, das aulas. Então, é se torna fundamental como repor essa energia, né, e fazer uh, justamente nesse semestre que foi um semestre bastante desafiador, né. Não é raro a gente encontrar alunos que estão exauridos, né, não, não aguentam mais, não conseguem, não Estão né, loucos para ir embora. Né? Acho que como a gente trabalha com bastantes alunos da moradia, assim, não vem a hora, já compraram a passagem, não podem pegar exame, porque precisa voltar para sua família sim. Porque é muito tempo né? quem pode ficar com a família. Né? Uh, é muito tempo para quem uh, podia desligar a câmera né, na, no online ali e fazer outra atividade. Né? Então, o estar em sala de aula está sido bastante exaustivo para o aluno, né? E é um desafio, né? Uh, essa retomada que agora o próximo semestre se supõe que vai ser todo presencial, né? Vai aí sim voltar à normalidade, né? Então uh, é importante, fundamental para esse aluno nesse momento, né? Ter essa essa parada, esse descanso para aqueles que não podem, para aqueles que, podem, aqueles que podem, não podem, mas eles precisam reduzir, né, ter um pouco dessa, dessa possibilidade de uh, recarregar as baterias mesmo para o próximo semestre e reorganizar a sua rotina, né, incluindo aí... Uh, uma alimentação saudável, né, uma qualidade de sono, uh, a própria questão da atividade física e atividade de lazer, porque a gente tem percebido muito, Luiz, assim, a dificuldade desse aluno uh, de conciliar a sua vida pessoal e acadêmica, né, porque uh, como em casa ficava tudo muito misturado, né, esse retorno trouxe essa dificuldade. Um, muito grande assim né muito um, realmente assim algo que a gente mais teve durante esse semestre foi isso assim né eu não sei mais eu não consigo ou eu nunca soube né porque também o ritmo do ensino superior para quem chegou agora é diferente do ensino, do ritmo do ensino médio né em termos de aprendizagem de, de uh, formas de estudo, né, e para quem não estava na universidade, né, que chegou lá no, em 2020 e teve que voltar, chegar agora em 2022 com quatro semestres, uh, é diferente, né, e, e essa adaptação foi bastante uh, sofrida, ela é possível, né, mas ela tem que ser bastante trabalhada e o aluno tem que ter esse, essa, digamos assim, essa... Esse autoconhecimento que muitas vezes não tem. Né? Luciane, muito obrigado, foi um prazer te receber. Eu que agradeço o convite, né? Estamos sempre à disposição. Este foi o TV Campus Entrevista sobre a importância da presencialidade para a saúde mental dos estudantes. Toda segunda às 9 da noite tem episódio novo no YouTube da TV. Você também pode acompanhar nossa versão em podcast, no seu tocador de áudio favorito ou acompanhar na programação das rádios da UFSM. Obrigado por acompanhar.